Tô de jungle last pick, vamos ver que a gente consegue ficar aqui, mano Vambora Vai secar a jungle? Pô, dá bom? Acho que não dá, mano O killer dele vai ser muito ruim, não vai não, velho? Pensando em pegar Ramos, mano Vou pegar Ramos, galera Peguei Ramos, peguei Ramos, peguei Ramos Por que, que eu peguei Ramos, É né? Meu time tá meio... Eu posso falar aqui como é que meu time tá, mano Tá faltando front, tá ligado? Tá faltando alguém pra engajar, mano Olha que a gente tá muito... Caralho, como é que é a palavra que eu posso falar aqui, mano? Caramba, não sei agora Magro? É, acho que magro, né? Será que não usar a palavra magro? Ah, mano, que é isso aqui, mano? O cara vai e pega Trundle, mano Ah, mano, o cara pegou Trundle Sup, mano Não é possível que esse cara fez isso aí só por causa de nós, não, mano O time dos caras tem tudo ali, o time dos caras é bom no early game é bom no late game, o time dos caras lida com Ramos, puta merda, mas eu sou mais nós. eu sou mais nós da pra dar, Marquinhos, estou entretido em ver a sua live dar alt-tab na mina de biquíni, me ajuda, caralho, véio. o EQIN aí, será que ele tá assistindo nós, ele tá com a mão no pinto e de caneco dando alt-tab e assistindo um hot-tube, mano, Tira a mão do Pita aí, Zé, pelo amor de Deus, mano, 10 horas da manhã, mano. Nossa, é só entrar mano, agora que eu fui ver que o time dos caras tá uma maluquice, velho. Olha aí, eu posso rotar pra Daivar top, hein, mano, acho que eu vou calar isso, ó. Então eu vou clinar a Django sempre telando ali. E aí, galera, será que eu tenho que ir lá nessa wave agora ou não, hein? Olha, olha só tô observando, mano, e é um Lecim, né, mano, o Lecim pode gankar cedo. Eu acho que eu tenho que ir lá, Reto, mano, e deixa eu arrumar essa webcam aqui que eu tô com agonia. Aí, tô chegando, filhão... Ah, o Lecim mó bom, mano. Puta merda, o Lecim mó bom. Liguei o fantasma pra nada, galera. Deveria ter ido reto? Devia mesmo, hein, mano. Ali o reto na treta era roubado, hein, galera. E como era um Lecim, eu podia ter imaginado que isso ia acontecer, hein, mano. Ó, o cara calou pra ir top de novo, mano. Tô pensando em roubar as galinhas do cara em vez de top. Se o Lecim tiver top, paciência. Pinga em nós, não, Supercleve. Pinga em nós, não. Tá, deixa eu sair correndinho que eu vou só smitar o bagulho aqui e vou embora. Erro. Ó, e o cara vai guardar agora. Ele quer muito que eu vou top esse cara, hein, mano? Ele quer bastante, velho. Deixa eu ir lá, então. Vou lá, galera. E eu queria só farmar minha jungle pá, legalzinho. Ó, o Lessin chegou, mano. Alguma merda pode acontecer aqui, galera. Pra algum lado, ó. Espero que seja pra eles, né? Nossa, o Lessin não veio. Ih! E aí galera, vocês conseguiu perceber Que o re ir reto na treta é roubado? Tava chatão, o Lúcia pingando, chatão O Lúcia papato, pá, pá, o Lúcia calando Mano, vem top, vem top, tava chatão Tava chatão, eu fiquei meio reflexivo Se eu ia reto ou não ia, fiquei meio reflexivo Mas nós foi reto na treta, vocês viram tanto Que reto na treta é roubado, mano Mas eu acho que foi bad do Lessin essa play, hein, mano Se o Lessin volta no Qzinho dele de uma vez Na hora que o Shinzal veio, acho que nós morria, hein, mano essa, essa, Esse 2 v 2 top, mano Acho que foi o clássico, quem pegasse o Triunfo Primeiro ganhava, tá ligado? Pegou o triunfo ganhava, mano. Bora, fio. Bora, bora, que eu já fiz isso na ward. O Shinzal tem ult. Acho que esse gank não dá certo, não, galera. Calma agora. Eu engajei nele. Se tiver ult, ele morre, Lúcia. É só você apertar R pai. Nem precisou do R. Eu acho que ele nem tinha, na real. Smite na catapa do cara pra comemorar o gank e vai embora. Taxa. Taxa. Tá pingando pra ajudar? Tá pingando e nós ajudou. Smitezinho pra comemorar e vambora. E aí, será que eu tinha que ter ido reto ou foi troll dos caras agora, hein? Agora eu não sei, hein, mano Um pouco dos dois, quem sabe José tem flash? Não Dragão vai ser deles Eu posso ir agora, mas não muda nada Porque a Kayle ainda tem ult Acho que foi erro deles, hein, mano Geralmente eu gosto de me culpar, mas dessa vez eu não vou me culpar, não Acho que foi erro deles Deixa eu ver se eu chego aqui pra dar uma moral pro guerreiro, velho Calma, doidão meu Deus do céu, acho que eu salvei o cara Qualquer coisa eu tenho um pulinho maluco aqui, pera aí Esse cara tá sem flash, né, mano? Ele tá morto Tá, tô sem smite e o Lessin tem, hein, mano? Então eu vou ficar de olho nele, ó Para de bater, puxa pra cá Deixa eu pingar que tô sem smite pro time ficar ligado Ó, sem querer zicar, acabou esse jogo, hein, galera Sem querer zicar, eu ainda posso tacar o aqui ele top ele gostoso Maravilha Ô! Oh! Acho que ele tem loot aí, mas tem que tomar cuidado. Calma. Pô, esse é o um champion muito forte, né, mano? José vai morrer também, eu vou ter que só dar recal ou não? Pera, acho que tá bom. Pô, será que tinha como eu ajudar aquele Lúcia ali, mano? Eu tava sem cooldown, eu tentei até pingar pra ele que eu tava sem cooldown. Acho que isso foi bom, mano. Bom que eu não uso o Arauto pro Lúcia não, mano. Eu vou tacar o Arauto pra caixa, que eu acho que é melhor, tá ligado? Acho que deixar essa caixa forte agora é mil vezes mais importante, mano. Calma, José, calma também. Ó, vou ativar as paradas aqui, hein, mano. Calma que isso aqui vai dar uma merda. Cheirinho de merda que isso aqui vai dar, mano Ó Caralho, o guerreirinho transcendeu na gameplay Bora, paizão Tô tentando dar o máximo de dano que meu boneco dá, mano E vou ligar um fantasma maluco aqui, velho Foda-se Se esse cara tiver o pindão, não, ele não me mata, não Eu não mato ele, na real, né Ah, liguei o fantasma e não vou matar ninguém, mano Olha que safado, velho Araltinho já vai nascer o tá folgado aqui Mas nós não ganhamos isso aqui não, hein, mano Nem se nós quiser muito nós não ganhamos isso aqui Vai no talento, paizão Se eu ver enviar nós ganha agora Acho que agora eu vou pra cima, hein, mano Acho que agora eu dou pra dar uma empolgada Calma Nossa, será que o Trandomiltou? Eu apertei W Beleza, deu boa Eu nunca sei como saber se o Trandomiltou ou não, mano Porque aparece várias passivas dele, tá ligado? O campeão é mó bizarro, velho Será que eu vou pra cima desse cara? Não, melhor não. Nossa, fodeu, galera. Mas não ganhei isso aqui de jeito nenhum. Deixa eu tentar sair vivo. Caralho, mano. Os caras 3v5 ainda conseguiu lançar a brabinha pra cima de nós, mano. Por causa dessa Kayle, né? Kayle e esse Lessin também poderoso, mano. Lessin é um campeão poderoso, né, mano? Opa. Nossa, velho. Que luck, velho. Isso aqui que aconteceu... Ó, agora ele me ultou, ele me ultou, você sai correndo. Você sai correndo muito. Nossa, ó, o Trando mordendo meu bumbum Olé Ali, eu vi, eu vi, eu vi o Trando me agora, mano. Eu consegui ver o uma sugadinha dele, tá ligado? Tem que esperar a caixa, se a caixa aparecer nós joga, ó. Nice. Aí, ó, com a caixa nós joga. E eu dou um chasezinho chato aqui, hein, mano. Eu só tenho que tomar cuidado com o pintão do Trando, ó. Tô indo. Espera o pintão do trando. Olha lá, o pintão do trando chegou. Opa, consegui usar o Ezinho no cara ali antes dele pular no Lúcia. Eu já vou pra cima do trando porque tem que ser baron essa bagunça. Caramba, o cara fez eu pular. Nice. Ó, ó o trem querendo, mano. Mas vocês viram a importância de eu conseguir sair vivo naquela playzinha ali? Eu fui o único, eu fui o único que não morreu naquela última luta, né? Saí vivo, consegui dar esse Chase... Matar os caras junto com o meu time que deu TP, o Kaiça chegou. E agora o barão é nosso, do nada. Que loucura, né, velho? Dá pra pegar T1 do mid e T2 do bot. Oxi, que é isso? Oxi. Eu não consigo me mexer, eu não consigo... Que? Porra, é essa, galera? Pelo amor de Deus, meu boneco travado. Bora, bora, cara, não para, não. Bora, bora, bora, família Caralho, tô clicando de raminho, hein, mano Bora, bora, que dá no paradão Ai, lanterna Não, não <risos> Mano, que que é isso, mano Como é que eu não morri, mano, que porra é essa Tô doidinho pra engajar, mas eu não posso 30, não, vai roubar a passiva do item e você vai mesmo assim tomar 30 menos. Por isso é melhor contra o troll ah, de Ah, eu ia apertar, é útil, velho Pera, pera, pera, que eu não consigo escutar direito. É GG isso aqui, hein, galera. Tô sendo folgado aqui, calma. Ataca aí, aqui eu tô sem ult, Eu só preciso engajar nela, hein, mano. Pera aí. Eu tenho um fantasma, eu posso fazer a big boleta e ligar um. Se liga, se liga, se liga, se liga. Consegue vir alguém comigo aqui, pelo amor de Deus Obrigado, vou dar um controle de grupo nesse cara aqui Boa, só bate na torre que é tudo nosso, mano Tá, peraí, seriedade no processo, foca aqui pra nós Caramba, galera Caramba Aqui que é a live do Lord Semi, Lord 15, né papai? Lord 15, ó